Ei, favela, não cigarro aí que essa merece um cigarro, moleque. Aí, aí vendo as ideias. Tem uns cara na vida que é pique o vendedor de pipoca. Todo desgovernado, todo descontrolado. Tá ligado? Aí, descontrole gera descontrole, emoção gera emoção. É assim que funciona, ó. Oh. Se eu falar, se eu não pensar, se eu não fluir, se eu não parar pra analisar Não vou querer, não vou poder, não vou vencer, não vou chegar lá ah, ah, Se eu disser que tudo que eu já passei por lá Foi necessário pra mim progredir Foi necessário pra mim aprender, pra mim poder chegar Mas mudando de assunto sem vulgo Já tô ligado que cê que é maluco tá o atrito vai virar presunto Se redimir, mas não é assim, esse aí sinto muito Centenas de vezes eu tentei te avisar Te fazer enxergar, de como quero morrer, e não Falou ambição de tentar levantar Cê acabou com tudo e deu de cara no muro E a pipoca da criançada foi junto E o porquê do sultado e maluco Ainda tomou uns prestar atenção para acabar com tudo De cara no muro E a porcada da criançada foi junto E o porquê soltado de e maluco Ainda tomou uns prestar atenção para acabar com tudo foi modos de ação eu vi toda a situação Eu entendi como era o mundo foi triste ver que ele era sujo, foi mó de ação, eu vi toda a situação, eu entendo como era o mundo, foi triste ver que ele era sujo, foi mal, situação, eu vi tudo, Situação, eu vi tudo, como era o mundo, foi triste ver que ele era sujo, foi morte de ação, eu vi tudo, Situação eu entendo, como era o mundo, foi triste ver que ele era sujo. Ô, triste ver que ele era sujo. Ô, triste ver que ele era sujo. Aí, favelinha, tá ligado? Só retifica no beat aí. Que é nós que tá daquele jeito, pô.